Olá, eu sou a Eva Neide e quero te falar que eu sei exatamente o que você está passando. Você que está iniciando agora na internet, mas não tem noção de como criar um blog, mas você sabe da importância de um blog. Foi exatamente assim que eu estava. Quando eu comecei, eu sabia que era importante eu estar criando um blog. Até para me criar minhas páginas de captura ou fazer algum mini-site para trabalhar como afiliada. Eu precisava ter um blog mas eu não tinha condição de estar comprando curso, então eu fui procurar na internet um curso que ensinasse todo o passo a passo, onde eu criasse o meu domínio, onde eu configurasse o meu blog, instalasse template, otimizasse e eu não achei nada que fosse de forma gratuita eu vi que realmente ninguém, ninguém ensina de graça esse passo a passo, para me conseguir Criar meu blog, fazer todo o passo a passo, eu teria que investir em um curso, porque da forma gratuita eu não achava. Então foi o que eu fiz. Mesmo sem poder, eu investi em um curso, onde me ensinava tudo o que eu precisava para estar criando o blog. Consegui. Conseguia criar... A partir desse curso, eu consegui estar montando minha estrutura de blog, a estar otimizando, a estar configurando, eu consegui cadastrar nas ferramentas do Google e fazer tudo o que um blog precisa para funcionar direitinho. E resolvi estar compartilhando todo esse conhecimento com você. Tudo que eu aprendi até aqui, eu resolvi estar fazendo um curso o nome do curso é Descomplicando o WordPress, onde eu ensino o passo a passo que eu aprendi para estar tá montando um blog. Desde o comecinho, desde a criação do meu domínio na hospedagem, a configuração do WordPress, a configuração do tema, tudo isso eu vou estar tá passando para você nesse curso. Se você tem alguma dificuldade de configurar o seu e-mail marketing, de fazer a configuração do seu WordPress, então, clica aqui embaixo, eu vou estar deixando um link para que você possa estar acessando esse curso gratuitamente, você vai criar o seu blog de forma simples e descomplicada, com todo o passo a passo, eu vou te ensinar na prática como você vai fazer, então clica no link abaixo e a gente se vê dentro do curso Descomplicando o WordPress.